Vamos agora manter a conversa com o cantor, o kudurista Badmasha. Está de volta ao Namib depois de ter feito uma digressão em vários pontos da capital do país Luanda uma forma de promover a sua música e também a sua imagem enquanto artista. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Mano Dinda Costa. Boa noite, Namib. Exato. Então, foram por aí 15 dias de destaque. É, em vários eventos uh, na cidade capital. Ah, exato, exato. Foram 15 dias e foi muito proveitoso, né? Parece poucos dias, mas já já já deu para tirar algo de proveito. Exato. Contando-nos quais foram os momentos marcantes, pois foi a partir de Luanda também que foi entrevistado para a Rádio Fama Star de Boston. É, exato, exato, exato. Uh, momentos marcantes. Foram aqueles momentos em que eu pude ter interação com alguns artistas do nosso mercado nacional nisso no que concerne, é, no nosso estilo Kuduro. É, cheguei a estar com o Andeloy. É, fomos ao encontro dele mesmo lá no Sambizanga, é, cheguei de estar com o Nagrelha, isto já foi no Quilamba, é, no local onde ele estava a conviver, então também é próximo da casa onde eu estava hospedado, daí entramos em interação e acertamos algumas coisas. É, também ter, cheguei de ir à casa do Bruno M, Yeah, cheguei lá, passei a tarde e encontrei ele também a gravar a, a, a algumas músicas e ele também abraçou-me e apertou uma mão com proposta também de poder ajudar o Badmasha a promover não só a sua imagem, também como ajudar o Badmasha a promover a sua própria música na cidade capital. Também cheguei a estar com o pudorista Tchukapa, eh, na qual também partilhamos algumas conversas eh, depois um dos momentos que mais me marcou foi o convite de um dos elementos da, da última linha um amigo meu que faz parte do, da, do staff do Bruno M convidou-me é para ir cantar a uma festa no Marçal yeah, e lá fui ao Marçal, cantei nas, na, na, na festa das novinhas militar eh, o público ficou espanta, espanta, espantoso, né? ficou admirado não me conhecia e viu alguém que está a cantar e o público aplaudiu bastante e ficou surpreendido porque não sabia que na província do Namibe propriamente no sul, tinha pessoas com tanto talento assim como eu. Agradeceram bastante e pediram-me que o Bad Macha, quando assim puder voltar, as portas estão abertas. Ah, vamos embora, vamos embora. Tá meu mano, tá vindo zumbi, vamos lá. Ah, controle o cenário mano. Fica acordado, não fica no sono. Levanta da cama, vai atrás do orco, O tempo não espera, cuidado com o mundo. Então fica atento em quase todos lados, se não tá te leva. Então fica atento em quase todos lados, se não tá te leva. Então fica atento em quase todos lados, se não tá te leva. Tá zumbi, sai, sai, tá zumbi, che, che, tá zumbi, sai, sai, tá zumbi, sai, che, zumbi, sei, Não tenho nada caso a também tá querendo me perseguir Mas tá amarrado na pensa de já Nenhum dos meus sangues irá de levar Na nossa mangoleia agora tá sim Não começaste de querer ver teu fim Estás a ver aquele papoite que tinha cué de cungo agora está boiado. Até atirou, A tirou atirou coitado no coto agora é boiado Assim um puto na banda que gostava de estudar agora é drogado Os jovens atrás de feitiço Só com a tendência de querer ser rico O irmão matou outro irmão com a intenção de ficar com comigo Cuidado com vossos abraços Aqui ninguém quer o pé de ninguém Já no molho Então coma ainda devagar Só não tenha pressa para chegar Começa a bombar, Não olha para trás Porque o caminho é para frente A velocidade do teu sucesso É mesmo inveja para muita gente <risos> Vamos bomba, Bumba Bumba Kazumbi sai Sai Fica acordado não fica no sono Levanta da cama vai atrás do orto O tempo não espera cuidado com o mundo Então fica atento em quase todos os lados Se não um e leva Então fica atento em quase todos os lados Se não caso te leva Então fica atento em quase todos os lados Se não Kazumbi te leva então Zumbi sai, checa zumbi sai, sai, casumbi sai, checa zumbi sai, sai, casumbi sai. E elas acham isso normal O que deveria ser Em quase todos lados, se não cazumbi e leva. Então fica atento em quase todos lados, se não cazumbi leva. Então fica atento em quase todos lados, se não cazumbi te leva. Cazumbi sei, sei que a zumbi sei. Sai, a zumbi sei, sei que a zumbi sei. Checa a zumbi sei, sei que a zumbi sei. Checa zumbi sei, sei zumbi sei. Hoje não tens aquilo que queres. Meu irmão não se espera. Ganha coragem e persistência. Só não caia na decadência. Aproveita cada dia que nasce e Valorizo o pouco que tens, mesmo não sendo suficiente Positividade, deve existir, lute-se, luta-lute, pode desistir É uma lavada, paz e amor a todos que eu levo a peito Que estão distante ou perto de mim, ainda sinto o vosso afeto <risos> One love, paz e amor meus manos Cazumbi sei, sei que zumbi sei Sei que zumbi sei Sei que zumbi sei Sei que zumbi sei Sei que zumbi sei Sei que zumbi sei Sei que zumbi sei, sei, casumbi sei. Sai zumbi sai, sai zumbi sai, sai zumbi sai, sai zumbi sai, sai zumbi sai Durante este percurso, então o Badmasha ganhou muita experiência e nova inspiração. É, exato, exato. Só a cidade de Luanda em si já é inspiradora, é uma cidade é, de muito movimento daqui para colar. Deu para tirar algo mesmo de proveito. Uhum. Yeah. Agora, daqui para diante, o que é que uh, se espera uh, de Bad Masha? Uma altura em que as músicas de Bad Masha não tocam só em Angola, tocam uh, no Brasil, tocam nos Estados Unidos. É, exato. Falando mesmo dos Estados Unidos, a partir do Luanda tive mesmo uma entrevista com a Rádio Famastar, com o jornalista Pedro Kisanga, na qual ele ficou muito tocado com os temas que eu abordo nas minhas músicas. Ficou tocado e ele também abriu-se a mão para o Bad Masha, não só como vai dar o apoio moral no Bad Masha, mas também vai dar o seu apoio financeiro ao Bad Masha. Isto, isto é uma, mais uma porta aberta. E Neste caso, eu tenho como ele como um patrocinador oficial. Okay. E quais são as músicas mais referenciadas na Rádio Famastar? Uh, as músicas uh, tem Menino de Rua, tem Factos Reais e tem a música Declamação. Yeah. A próxima semana, a Rádio Fama Startup para passar também a música do Bad macha intitulada Kazumbi. Ok. Muito bem. Exato. E, então, nós desejamos também sucesso e que continue a batalhar, é, pois, para frente ao caminho. É Exato, exato, exato. Frente ao caminho. É. Essa é a conversa com o Badmasha, o jovem que Durante 15 dias esteve ausente da cidade de Misandos, não para passear, mas sim para trabalhar, pois o artista trabalha fazendo a distribuição do seu material, aquilo que mais bem sabe fazer, que é o canto. Bade Masha, mais uma vez, obrigado. É, sim, obrigado. Quero também agradecer a todo o pessoal que dá a, apoio ao bad Masha. É, quero agradecer aqui ao meu agente, Eloy de Mais uma vez, quero agradecer ao Pedro Kisanga. Quero agradecer aqui o Mano Dino da Costa por abrir as mãos ao bad Masha, sempre que pretende ser entrevistado. E o bad Masha pretende voltar na capital. É, não temos uma data, mas o Macha vai voltar, que é para dar continuidade a alguns trabalhos pendentes que deixou lá. Mas eu levanto sempre que caio Recomeço uma nova partida Já passei Nunca vi uma melhor que a vida E há dias que o sol não nasce, mas em mim sempre nasce virtudes Não sei se vivo conforme eu devo Me revejo em tudo que escrevo, resultado do que eu observo E eu cresço todos os dias, faço crescer também tem melhor. Mas cada um pensa como deve E a diferença é que faz o mundo Os pensam que já sabem tudo, que nem precisam aprender mais Esses são os grandes maturos, não passo em frente e dois para trás O mestre não ensina tudo, mas o pouco que o aluno aprende Pode torná-lo em futuro mestre neste Planeta terrestre eu tenho vivido conforme eu sei. Trago experiências de vida dos caminhos que eu já passei. Eu até nem sei o que faço. de libertar a minha mente. Na distância quanto me desce se perto, querem me dar abraços. E assim pra quê? Pra parecerem que não são. <risos> O egoísmo ainda mora Mas eu sou um rapaz otimista, Acreditando nos meus ideais Preferindo ser eremita E assim tenho me sentido em paz Sou amigo dos meus amigos Que estão comigo a longo a minha história Uma amizade verdadeira Jamais sairá da minha memória Campanjang Júpulo é júculo messo, Já notei que nem todos são nossos Há quem se mantém orgulhoso Mas beba a água do nosso poço Porque é tapar o pouco a peneira Vejo tanta barbaridade meu fama mas destornou cabeçudo e eu pergunto, cadê a humildade? Às vezes eu me ponho a sorrir e tanta batucada humorística Uns dizem que são melhores, sem vergonha na falta de lírica Hermeneuticamente digo num discurso muito afirmativo Se não deixarmos tudo para trás, não chegaremos ao objetivo Está mais do que comprovado, batida séria sempre no ativo Está mais do que comprovado, batida séria sempre no ativo sempre